Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast do evento Abril Indígena, intitulado "Memórias, Saberes e Territórios Indígenas em Pernambuco". Meu nome é João Luiz Vieira, sou xokurú do Ororubá e mestrando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. O tema de hoje será indígenas em contexto urbano, entre racismos e invisibilidade, e convidamos Tiara Freitas para conversar um pouco sobre o tema. Tudo bom, Tiara? Oi, João. Oi, pessoal. Tudo bom? Eu me chamo Tiara Freitas, sou indígena da etnia Pancararu e sou mestranda em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e sou professora de História. É, eu agradeço muito a oportunidade de é, ter sido convidada por um evento tão importante porque, assim, a gente precisa entender que o Dia do Índio, né, é, a, o abril, né, o 19 de abril, se tornou uma data folclórica que reforça vários estereótipos negativos acerca dos povos indígenas brasileiros e que eventos como esse, e ainda mais protagonizado por indígenas, é, torna, é, uma, torna uma questão política, evidencia essa necessidade de reivindicações é, é, indígenas né do protagonismo indígena e assim ajuda a desmistificar vários estereótipos principalmente né quando é um evento que toca na questão dos índios urbanos sim concordo totalmente é um os indígenas urbanos são a... a questão ainda a ser muito discutida tu nasceste no território ou na região metropolitana de Recife, em alguma outra área urbana, vamos dizer assim? Então, eu nasci na região metropolitana é, do estado de Pernambuco, né? nasci e cresci na cidade de Olinda, e é, muita gente então questionaria, então você não é indígena, mas é, os dados do censo, e que aí os dados mais recentes que a gente tem até agora, infelizmente, são apenas de 2010, é o atual governo, é importante ser dito, não está querendo fazer o um novo censo, né, alegando, que, porque é muito caro, alegando a pandemia, mas, que assim, há, há possibilidades né, de se atualizar esses dados do IBGE, que são fundamentais, são fundamentais para pesquisa, para tudo mais. E aí, nisso, nos dados de 2010, né, os mais recentes, é... O IBGE coloca que 30% da população indígena é urbanizada. E o antropólogo João Pacheco de Oliveira, ele lista três situações de índios urbanizados, existentes no Brasil e existentes nesses, nesses dados do IBGE. A primeira situação são indígenas que nasceram no território e precisaram sair dos seus territórios por motivos de trabalho, por motivos de faculdade, né? Porque, assim, esse movimento de indígenas presentes nas universidades é recente. A universidade, por muito tempo, foi um espaço negado a nós. É, há os indígenas que é, moram em cidades próximas aos seus territórios, que aí, assim se deslocaram não necessariamente por é, emprego ou estudo, apenas se mudaram para regiões próximas, mas sem ser no território. Por exemplo, a cidade de Pesqueira tem o território Laço Curu e tem a parte da cidade de Pesqueira que não é o território. Então, assim, muitas pessoas se mudam para a cidade, né? para os municípios que ficam ao redor da, das aldeias, Muitos que se mudam para os grandes centros urbanos e aqueles que aí são como eu, que já nasceram em, em, em território urbanizado, né, na região metropolitana, no meu caso, mas que são oriundos de ascendentes indígenas né avós pais bisavós indígenas e que essa referência étnica não se perdeu e, e assim não tem por que se perder porque indígena é indígena em qualquer lugar né porque a, a gente precisa pensar uma pessoa preta ela vai ser preta seja se ela tiver no meio rural no meio urbano se ela tiver no Brasil ou se ela viajar para outro país uma pessoa vai ser asiática a mesma coisa, independente de onde ela se encontrar. Então, é, a identidade indígena ainda é vista como, entre aspas, algo transitório, sabe? Se você está no território, tudo bem, você é indígena, legal. Mas quando você sair, você deixa de ser. E outra coisa que é interessante ser chamada a atenção também, é que é assim, a questão da invisibilidade, né? É, se se é um grupo indígena que vive isolado na região norte, nossa eles são super índios, eles são vistos ó, como muito índio. Aí quando é, é grupos indígenas de outra região que não o norte, o nordeste, aí ó já não é tão índio quanto o índio do norte, né? Tentam colocar essa dosagem, sabe? É tentam colocar uma porcentagem, 100% índio, 80% índio, 60% índio, então assim, aí o do Nordeste já é lido por não indígenas, né, como menos índio. Aí a gente parte para os índios urbanizados no Nordeste. Não, sair, meu Deus, é menos índio ainda, sabe? E parece que se você, enfim, usa... Tudo que qualquer pessoa usa no seu dia a dia, internet, celular, relógio, você é questionado o tempo inteiro. Não, mas, peraí, você não é indígena? E aí eu pergunto, não, peraí, o Cristiano Ronaldo, ele é português? Ele é português, mas nem por isso ele anda de caravela. O Cristiano Ronaldo, por não andar de caravela, ele é menos português que o Pedro Auras Cabral? Tipo assim, gente, se passaram 520 anos para todo mundo, sabe? Do mesmo jeito que se passou 520 anos é, é, para pessoas brancas, para pessoas presas, passaram para os indígenas também, né? Querem sempre colocar o indígena nesse local de passado. Seja para dizer que não existe mais, ou seja para dizer que, ó, tudo isso que você está reivindicando não é mais para ser pedido. Isso era para ser pedido no passado, agora não convém mais. Quando falaste de João Pacheco, eu me lembrei dessas três situações de, também de pessoas indígenas que elas não têm esse conhecimento da presença indígena é, diretamente. Por exemplo, alguém que teve... A sua família teve tanta identidade negada que não trouxe a essa pessoa que ele era indígena. E, de repente, ele acaba sabendo, né, procurar saber quem foram os seus ancestrais, e tenta esse movimento de resgate é, identitário. Conhecer seu povo, tentar entender como foi tudo. No teu caso, já havia essa presença indígena na família é, sendo conhecida? Já era conversado sobre isso? Ou foi a identidade que foi aflorando aos poucos, numa busca? Como é que foi essa construção da, da identidade indígena no teu caso? Então, sim. E não. É, então, eu sempre cresci é, com, não com a presença, né, mas com a memória, eu sempre cresci ouvindo sobre o meu bisavô, né, que seria, entre aspas, o patriarca da minha família, o fundador da minha família, né, que sempre foi a minha referência ancestral, é, porém, ninguém se dizia indígena, sabe? Todo mundo sempre falava, né, com muito carinho, com muito orgulho, que ele era indígena. Ele fazia questão de dizer que ele havia nascido no território, que ele havia se perdido, que ele havia... Porque foi assim, quando ele era criança, ele, ele nasceu no território, quando ele era criança ele se perdeu e foi adotado, criado, por uma família de não indígenas, fora do território. Mas que ele nunca esqueceu é, das origens dele, né, e sempre fez questão de passar isso. E aí eu não sei porquê, <risos> ninguém nunca tomou para si essa identidade. É, não sei se porque ele se casou com a filha de um casal de imigrantes portugueses, né, uma branca, e aí, assim, é, as pessoas da minha família quiseram, Sei lá, passar a se identificar mais com a questão portuguesa, porque assim, isso é outra coisa que acontece nas famílias brasileiras, né? Há um orgulho muito grande quando se tem um antepassado europeu. Ai, não, porque eu tenho um tatara, tatara-tatara-tatara-tatara-avô italiano, porque eu tenho um tretavô português e às vezes tem um avô, uma bisavó que é indígena, e isso não é visto como algo importante é visto como algo trivial, sabe? Ai, esse índio tá aí sem querer. <risos> e aí, assim, é, essa memória dele, sempre, pra mim, sempre foi tão importante. E aí, assim, eu sempre, na minha vida, é, eu sempre fui lida como uma pessoa parda, né? Essa questão do pardo, pardo. A questão da autodeclaração é uma questão política, é uma questão social, é uma questão de, olha, é, por muito tempo, as pessoas da minha família foram negadas o direito de se dizer indígena. E eu não vou deixar que isso aconteça comigo. Eu não vou permitir que a perpetuação da negação do meu direito seja negado. Independente se é, 100% da minha família não é indígena. Sabe? Eu não posso contribuir com a manutenção dessa tentativa de apagamento é, é, indígena. E aí, assim, é, é triste né, que muitas pessoas é, se identifiquem, tenham uma memória ancestral muito forte, tenha um laço forte, tenham um pertencimento forte, mas tenha medo, tenha medo, tenha vergonha, tenha receio. Eu já vi muita gente dizer, ai não, eu tenho medo de dizer que eu sou indígena e as pessoas acharem que eu quero ganhar alguma coisa. Eu digo, não, relaxa. E é outra coisa que o Estado também não oferece a povos indígenas, tanto os aldeados quanto os urbanizados, a segurança. Sim. É uma prova de ser a questão da vacinação, sabe? Está tramitando né, que assim, é, indígenas urbanos vão poder ser prioridade na vacinação, mas eu fico me perguntando, qual, qual vai ser os critérios utilizados? Será que, eles vão se basear? De uma Será que eles vão se basear em fenótipo? Porque outra coisa que a gente precisa pensar também. Como é violento né, se cobrar pureza étnica de pessoas indígenas e que aí, assim, como se criou um estereótipo do que é ser indígena? Ser indígena é ter uma memória ancestral, é pertencer a um grupo indígena, é ter laços afetivos e aproximação com um determinado grupo indígena? Né, é ter ascendência. Digo, não, é simplesmente parecer contaminado o filme. Precisamos lembrar novamente dos processos violentos de miscigenação é, que atravessou a história do Brasil. É, é óbvio que no que houve mulheres indígenas violadas durante muitos anos, é óbvio que vai haver pessoas indígenas que, mesmo as que nasceram em territórios indígenas Que vão apresentar traços que a gente entenderia Como é, de uma pessoa branca né? Você vai ver indígenas de olhos claros De cabelos claros, com a pele mais clara Mas que a pessoa não deixa de ser indígena Não é menos indígena por causa disso E aí, é outro exemplo que eu, que eu uso também Vamos pensar numa pessoa preta Pronto, essa pessoa preta é afrodescendente Ela tem os olhos verdes A cantora Rihanna Pronto, ela é uma mulher preta que tem os olhos verdes Ela é menos preta por isso A negritude dela É medida Pelos olhos verdes dela Aí vamos pegar outra mulher preta Camila Pitanga Ela tem os cabelos lisos Ela é menos preta por causa disso A negritude dela é diminuída Pelo cabelo liso dela não. É. Mas por que que isso acontece com pessoas indígenas, sabe? Por que que quando uma pessoa indígena tem o cabelo cacheado, ah, nunca vi índio de cabelo cacheado. Por que quando uma pessoa indígena tem os olhos claros, isso é índio? Claro que isso tá ó, querendo pensão da FUNAI, que eu acho que é a, a maior lenda desse Brasil, é que índio recebe dinheiro por parte do Estado gente não tem não tem política pública os direitos né que não são favores são direitos é, é de um estado que nos viola 520 anos ainda é muito pouco ainda é muito escasso sabe é o, o protagonismo indígena na questão da reivindicação de direitos ainda é muito pouco ouvido sabe infelizmente e só para finalizar essa questão né, dos fenótipos, né, como é cobrado essa questão de fenótipos de pessoas indígenas, tem um, um, um parente, o Curu que eu conheci, que aí assim ele tem todo o estereótipo padrão de uma pessoa indígena, porém ele tem os olhos verdes. E aí ele falando, é, ninguém na minha família tem os olhos verdes. Então provavelmente... Isso é de algum antepassado europeu que provavelmente violou algum antepassado indígena minha, né? Então assim, o que muitas pessoas julgam como bonito, né? Porque assim, a nossa concepção de beleza é muito embranquecida, né? O que é bonito, né? É o cabelo claro, é o olho claro, são os traços finos que lembram, né? Uma questão europeia. E, falando, e os olhos claros que muita gente acha bonita, na verdade, no meu caso, é um símbolo de violência. É uma mácula, né? E aí, assim, como se cobrar pureza étnica de contextos tão violentos, sabe? E que isso se reflete é, é, também na questão da aparência física, né? É, é, muito, é muito racista, né, essa questão de você negar a identidade de alguém porque ela tem um cabelo cacheado, tem um cabelo claro. Tipo assim, a nossa identidade se resume a um tipo de cabelo, a uma cor de olho. Assim, pra ninguém isso acontece. Por que que só pros indígenas, sabe? Sim, sim. Por que que só indígenas são negados por traços físicos? Aproveitando essa questão dos fenótipos, e como a sociedade não indígena enxerga os povos indígenas, por que que há essa é, relação, é, a sociedade não indígena enxerga de que os indígenas eles têm que pertencer a áreas rurais ou áreas naturais, né, viver na floresta, e não no, na questão urbana? E aí, como é, qual é a dificuldade de ser indígena urbana no meio disso tudo falasse das questões das políticas públicas como essa relação também com com outras pessoas indígenas né como como se dessa interação social indígena num contexto urbano então é novamente eu acho que é uma tentativa de apagamento da identidade indígena são vários os mecanismos sabe de tentativa da da negação dessa identidade então assim o fato de, por anos e anos, não haver a categoria de indígena no censo, é, essa noção de que, para ser indígena, você tem que ter um padrão físico de aparência X. Então, assim, você negar a identidade indígena de uma pessoa indígena porque ela saiu do território e foi para contexto urbano, é mais uma tentativa de negação dessa, idade, dessa identidade. Mas por quê? tanto essa necessidade de negar a, a identidade indígena, para se negar justamente direitos, políticas públicas, né? É, eu não vou me repetir que, enfim, uma pessoa é indígena em qualquer lugar, estando em território ou fora dele, ninguém deixa de ser quem é, porque foi para determinado local, até porque, vamos pensar, o Brasil inteiro é indígena, né? Os portugueses não descobriram os portugueses invadiram, aqui já havia é, é, gente em todo em o todo território brasileiro. Então assim, é, eu estar na cidade, eu estou em território brasileiro, logo eu estou sim terra indígena, sabe? Eu, eu pelo menos penso assim. E aí assim, eu nunca fui questionada, a minha identidade indígena eu nunca fui questionada pela minha aparência. Inclusive, assim, eu me declarava enquanto uma pessoa parda, ninguém questionava. E aí, quando eu falava, né, da minha ancestralidade indígena, todo mundo falava, nossa, faz super sentido, nossa, você parece muito mesmo. Então, assim, em termos de aparência, é até entre aspas, assim, eu, eu não chamo de privilégio, sabe, eu não chamo de privilégio não ser negada pela minha aparência, porque, assim, é, se tem gente que é negada enquanto indígena por causa da aparência, logo eu, eu não ser negada por causa disso não é um privilégio né mas assim, pela minha aparência eu nunca fui, porém é, quando eu tô com celular quando eu não tô usando nenhum adereço colar brinco indígena é, quando eu tô de relógio né, aí vem sempre aquele, nossa, mas você tem celular? você usa relógio? Por que, que você não usa nenhum brinco de pena? Ah, gente, porque às vezes eu não quero. Olha só, que, que coisa. Por que, que você usa celular? Comunicação, gente, é importante. Isso que índio se comunica por sinal de fumaça, isso é mentira, isso é linda. <risos> a gente se comunica normalmente, do mesmo jeito que qualquer pessoa não indígena. E outra coisa que me incomoda muito também é que... Vê, não sei se tu já percebeu isso, mas que a negação... É, de identidade indígena sempre vem, sempre vem de pessoas não indígenas. Sim. Porque vamos lá, parentes que eu conheci de outros povos e que são aldeados, não são urbanizados, nunca me negaram. Muito pelo contrário, eu sempre fui super, super acolhida. Eu, eu já fui para outros estados e fui super bem recebida enquanto indígena. Mas só quem nega, só quem questiona, são pessoas não indígenas. Sabe aquilo? É querer medir o outro pela sua régua e, assim, sempre, sempre querer dar essa noção de mais índio e menos índio, sabe? Assim, isso não há entre indígenas, sabe? É, é... Eu nunca questionei a identidade indígena de nenhum parente. Nem nenhum parente nunca me questionou também. Independente, independente de como eu estou vestida, se eu sou urbanizada, eu sou aldeada, da aparência de alguém, sabe? É sempre por parte não indígena. E aí eu pergunto qual é o direito que eles têm de negar e questionar a nossa identidade. Se, é, se nós não fazemos entre nós, por que, é que alguém de fora se vê no direito de fazer? Já chegou num ponto de pessoas não indígenas repararem essa cobrança que existe e não indígenas aqui, cobrarem a sua identidade, que você sempre demonstre da maneira que eles querem, né? Porque isso, ah. demonstrar identidade, você, como ser existente, já está ali na sua identidade, né? A gente está manifestando. E essa cobrança de ficar, é, não, porque você tem que fazer de tal jeito, porque você é indígena, você não pode fazer isso, você tem que fazer assim. Enquanto no território ninguém faz nada, você é completamente hum, acolhido, é, você é nosso, é, é aqui, ó, é do coletivo, bora, fechou o coletivo, é a gente, vamos ali plantar, vamos ali colher, e está todo eu, mundo junto, o sentimento de comunidade, né? Eu penso assim, se eu me reconheço enquanto tal... Meus parentes indígenas me reconhecem quanto tal. E o meu povo, principalmente, me reconhece quanto tal e me acolhe quanto tal. Então, não é nenhum não indígena que vai negar a minha idade. Que vai querer dizer que eu não sou quem eu digo ser. Sabe? Eu, sou... eu não tenho que defender a minha identidade indígena para... É um, um não indígena validar, e não precisa ser validada por um não indígena, sabe? Isso é muito importante, a gente sempre tem em mente. Quando eu estava no meu TCC, né, algumas entrevistas, e uma das perguntas era bem capciosa, que era o que é o ser indígena? E o um rapaz olhou assim e respondeu, bom, primeiro você tem que se identificar como indígena, segundo, você tem que ter uma ancestralidade indígena, a comunidade tem que lhe aceitar como indígena. E o quarto, que talvez seja o mais importante, é você viver a comunidade indígena. Você não precisa estar lá para viver a comunidade indígena, mas estar por dentro dos costumes, das tradições. Você pode vivenciar isso em outros lugares, mas tem que estar alinhado a... aos princípios da sua etnia, como as coisas funcionam, como é a gestão do território. E foi isso que eu levei para a minha vida, de do como ser indígena, né, porque às vezes a identidade do indígena urbano é tão abalada, é tão questionada, que você fica, bicho, o que é isso? E escutar frases como essas é que lhe incentivam, de que não, se a pessoa que está de dentro, ela fala isso de mim, não é os que estão de fora que vão conseguir me abalar. É, foi importante Sim. na minha trajetória de fortalecimento identitário, esse tipo de conversa esses diálogos para a reivindicação étnica mesmo né? eu sempre soube que que eu era indígena na verdade como descendente né essa tentativa e essa transição do descendente de indígena para indígena ela ela tem etapas não é tão fácil Há várias situações de indígenas urbanas né? a minha foi foi essa e mesmo eu estando presente no território tudo mais, morar numa área afastada dá, traz sempre esse questionamento. E superar faz parte do, do processo. Sim, sim. E é assim é uma questão também de fortalecimento mútuo, né? Quando eu estou em contato com outras pessoas indígenas e com outros parentes que também vivem em contextos urbanos, eu me sinto muito fortalecida, sabe? Porque são pessoas que eu me identifico são pessoas que têm uma trajetória e uma história e um modo de pensar muito parecido com o meu. Né? E aí Krenak, naquele livro dele, que é o mais famoso, né? que é o Ideias para Acabar com o Fim do Mundo, ele fala o quanto é importante a gente buscar referências que vão dar base de sustentação para a nossa identidade, né? que vão dar base de sustentação para a si, gente defender a nossa autodeclaração, né? E, e aí, assim, é, na, na Federal de Pernambuco, eu conheci outros parentes indígenas, né? e aí, assim, sempre que havia eventos como esse, sempre que havia contato com esses parentes, eu sempre me sentia muito fortalecida, sempre via como uma referência para mim, total, assim. Ô, Tiara, a gente teve algum caso de Conhecer uma pessoa e ela ser indígena, mas não ter essa identidade é, reivindicada, fortalecida, né? aflorada, como quiser chamar. Sim. E aí, por meio de conversa, é, essa pessoa se identificar como indígena, passar a se identificar. Então, é, eu não diria que muitas pessoas passaram a se autodeclarar indígena depois que conversaram essa questão comigo, mas que pelo menos passaram a. A questionar será que eu posso me autodeclarar indígena? E se eu posso, por que, que eu ainda não fiz? Né? E aí, assim, conversar, é falar sobre a importância da ancestralidade, a importância de se buscar referências, né? Dentro da família, de você se reconhecer, né? E aí, assim já houve, né? É, gente que chegou para mim e fez assim, nossa, Tiara, a minha avó é indígena, então isso implica dizer que eu posso me autodeclarar indígena. E aí, assim, na conversa com essas pessoas, né, foi mais de uma pessoa, aí conversar, questionar, mas é, qual é a sua relação com essa sua avó? Essa sua avó, qual é o contato e o pertencimento que ela tem com o povo? É algo que você pode resgatar junto a ela? É algo que você pode pode se apropriar e tomar para si, inclusive é importante que se faça. Assim, é algo bonito de você se orgulhar e não mais ter vergonha ou esconder, ou simplesmente ignorar porque não vê importância, sabe? E, e aí assim, a ah, minha avó é indígena, mas eu não sou. Né, e, e um indígena que eu conheço ele relatou um fato que ele falou assim: Nossa, eu já ouvi de uma mulher assim. Eu vou no território toda assembléia escuru, eu danço toré, minha mãe e meu pai são indígenas, mas eu não sou indígena. Oi, como assim? Tá, se transmutou, <risos> Por quê eu já vi, eu já vi também uma, uma colega de custo. Ela falou assim: Nossa. Que eu não sabia que você é Pancararu. Minha mãe é Pancararu. Só que aí ela falou que quando ela veio morar em Recife, ela deixou de ser. Porque eu fiquei tipo, hã? Como assim? Eu nem nasci lá. Eu nem nasci lá. Eu já nasci aqui e eu sei que eu sou. Então por quê? Ela só porque saiu para estudar, para fazer faculdade. Deixou de ser. Não é assim, gente. Não é assim. A pessoa sai do território, a pessoa passa a usar uma determinada roupa e deixa de ser indígena. Assim, é, é, sempre aquela noção, banido, né? é, é sempre aquela noção de que a identidade indígena é sempre transitória. Você está índio, mas você não é, entendeu? Se você for para a Assembleia Sucuru, usar um cocá e se pintar, pronto, ali você está muito índio. A partir do momento que tem um evento em Recife, você vem para esse evento, você está de relógio, tênis calça jeans, com celular, pronto. Aí você não está índio. Nesses, nesse, no trabalho, na própria universidade, né? nas esferas sociais, em geral, como se dá esse teu contato com pessoas não indígenas em momentos delicados, ou se manifestaram algum tipo de preconceito, ou ainda, que é muito comum, que é você falar alguma coisa e uma pessoa não indígena questionar, e você... Não, pera, mas eu sou indígena, é o meu lugar de fala. Se aconteceu já algo sobre isso, como foi, como foi resolvido também? É, eu já me deparei em poucos momentos, não foi sempre com pessoas não indígenas que meio que queriam me ensinar a ser indígena. Tipo, oi, tudo bom? <risos> tipo, não, olha Tiara, por que você devia... Gente, eu... <risos> peraí, peraí, não é você quem vai me dizer é, o que eu devo usar, o que eu devo fazer. Para, entre aspas, preservar a minha identidade. Até porque vamos lá. Identidade, cultura, essa questão de preservar, é mais uma vez levar ao passado. Ai, não, para preservar a cultura tem que viver como em 1500. E aí, assim, é. Essa questão, eu nunca fui negada né pela minha aparência, mas eu sempre escutei essas coisinhas. Nossa, mas por que você não está usando brinco de pena? Nossa, mas você com um celular desse, indígena, nossa, é, você acha nossa, meio estranho, não? Eu não. Não acho, não. E aí, assim, é, tem muitos eventos ainda é, que há pouco protagonismo indígena. E aí, assim, há muitos colaboradores, grandes colaboradores não indígenas. Agora, tem eventos, mas que assim, ainda bem que não, não é unânime, não a maioria, isso está mudando bastante, que são assim, há eventos que tem pessoas que falam sobre povos indígenas, mas que não classificam essas pessoas como aliadas, sabe, porque continuam é, é, delegando indígenas indígenas, a um local de passado, e continuam, enfim, reforçando estereótipos. Por exemplo, teve uma professora que aí falou, nossa, você tem um pezinho lá em Pancararu, né? Ela nunca se referia a mim enquanto uma pessoa indígena Pancararu. E aí eu falava, não, professora, eu não tenho um pezinho em Pancararu, eu sou Pancararu. Né? E assim, ela só se referia a é, uma pessoa enquanto indígena apenas... Índios isolados, inclusive a especialidade dessa professora é índios isolados, então provavelmente na concepção dela, né, pessoas, é, indígenas urbanas são apenas descendentes de índios, mas não são índios, sabe, e é esse pessoal é que quer dizer pra gente o que é ser índio, não, não, não, olha, você é descendente, você tem um pezinho lá, mas você não é, é infelizmente comigo. a gente se depara, mas... É, é raro, não é algo unânime, ainda bem. É. É uma negação bem chata, na verdade, mas... Não acontece é, é um racismo tanto. velado, né? E mais um, um ponto aqui, Tiara. É sobre, que a gente até já comentou um pouquinho, mas só para dar mais a ênfase, como é o acesso a políticas públicas para indígenas urbanas, né? por parte de indígenas urbanos. Como o governo presta esse apoio? Se presta? Se há ações para indígenas urbanos, como, como acontece? Como tu enxerga isso em Pernambuco? Certo. Então, é, há políticas públicas, né? Tanto para os aldeados quanto para os urbanos. Na lei, na Constituição, é, Pessoas indígenas têm direito, por exemplo, à saúde diferenciada. E não faz a distinção se é aldeado ou se é urbano. Fala apenas que tem acesso a uma saúde diferenciada. Tem acesso às cotas para a universidade, para a pós-graduação, mas o que é que acontece? Com indígenas urbanos é, bem, é um processo bem mais burocrático assim, você pode conseguir o seu direito, obter o seu direito sobre essas políticas públicas, mas vai ser muito mais difícil, vai ser bem mais burocrático, vai ser você vai ter a sua identidade questionada, né? Porque é sempre aquilo, você tá você tá dizendo que é índio só para conseguir a cota? Você não tá dizendo é para conseguir acesso à saúde diferenciada? É sempre aquela ideia, né, que muitos não indígenas têm que uma pessoa é, se apropria de uma identidade étnica para conseguir coisas. Né? Que o Estado, a partir do momento que você se declara uma pessoa preta, uma pessoa, uma pessoa indígena, o Estado vai lhe dar um monte de coisas como se fosse um favor. Primeiro, são populações que, por anos, foram e ainda são marginalizadas. Foram e ainda têm seu acesso a espaços como a universidade. Super diferente dificultados pelo próprio Estado e aí assim uma pessoa achar que você quer reivindicar essas questões porque quer algo fácil assim é tão contraditório sabe assim é um processo burocrático é um processo super violento de negação e e uma pessoa não indígena acha que você está conseguindo as coisas, que você está se aproveitando que você está agindo por conveniência. Sabe? Isso é muito contraditório. Então, assim, há a possibilidade e o acesso a políticas públicas. Há. Porém, para os indígenas urbanos é bem mais, é bem mais burocrático, porque a identidade vai ser sempre colocada em xeque ainda mais, ainda mais se você não tem o padrão de aparência da indiazinha tainá. Por exemplo, uma grande parente minha, uma grande amiga, né, a Paula, a Paula Fernanda Pancararu, ela é neta de uma das lideranças do povo Pancararu e ela veio estudar na Federal Rural. E aí ela falando que para ela conseguir a bolsa de auxílio estudantil, se declarando enquanto uma mulher indígena, foi super difícil. As pessoas questionavam o tempo inteiro, foi super burocrático, mesmo ela apresentando uma declaração formal do avô dela, que era uma das lideranças do povo, e foi super complicado. Agora, tudo isso por quê? Mesmo ela tendo nascido em território, tendo crescido em território, tendo saído do território apenas para estudar, porque ela tem a pele que a gente entenderia como de uma pessoa branca. Né? E muita gente questionando, ah, essa menina é branca e está dizendo aí que é indígena para conseguir bolsa. Né? É sempre essa ideia né, de que a pessoa reivindica direito, não por reparação histórica, não porque são pessoas que ainda né, é, é, passam por dificuldades por conta do Estado, por conta da, da cor, da aparência, da... Da etnia que que a pessoa se apresenta para conseguir coisa, sabe? Isso é bem incômodo. Sim. Quando eu fui me vacinar, é, a vacina de gripe normal, logo no início da Covid, ano passado, foram questionar por que, que eu tava ali que na idade mais antiga, né? Era pessoal idoso, diabético indígena. Eu cheguei, fui, passei, fizeram questionar. Eu tenho uma declaração que eu precisei para fins acadêmicos. Só uhum. que não é necessário essa, essa declaração, um certificado de Mirna. O quão surreal, o quão surtado você tem que estar para acreditar que uma pessoa precise de uma declaração de que é algo. Porque isso, algo não isso é uma, acredita. Isso é uma herança da ditadura. Isso é uma herança da ditadura, porque assim, antes da Constituição de 88, tinha que ter a, aquela famosa carteirinha do índio. E os índios eram tutelados pelo Estado. Então, assim, o indígena não era um cidadão brasileiro, sabe? O indígena era como se fosse uma criança. O, o Estado... Detinha tutela daquela pessoa Então assim, muitos indígenas não podiam tirar passaporte Olha que coisa Gente, isso é muito colonial Isso é muito racista, sabe? Assim, vários direitos negados Por quê? Ah, porque eu sou indígena Na ditadura, muitos índios eram presos por bebedeira e desordem Tipo, ah, você bebeu e fez alguma desordem Você é preto? Tudo bem, você não vai preso Você bebeu e fez desordem, você é branco? Tudo bem, você não é preso Ah, indígena? cadeia, sabe? Então, assim, uhum. essa questão de ter que apresentar declaração, ter que apresentar... Isso é requícios, né? isso é uma herança colonial, né? É, o Brasil ainda tem uma mentalidade muito colonial. A, a sociedade a população brasileira não indígena ainda reproduz muito colonialismo, sabe? Esse pensamento colonial é também marcou presença na ditadura brasileira, né? É, essa noção de que os índios entravam um progresso. Os militares é, de 64 se utilizavam muito, muito desse discurso, sabe? Para justificar absurdos. E isso de se exigir uma declaração, se exigir um documento, um certificado dizendo que você é indígena, é uma herança disso, sabe? Da afinada carteirinha do índio, gente... Constituição de 88, a carteirinha do índio caiu. Então, não, eu não tenho que mostrar nenhum documento que comprova ou deixa de comprovar quem eu sou, sabe? É. Isso, cara, é uma violação constitucional, sabe? Isso é uma violência constitucional. Quem faz isso tá infringindo o que a Constituição de 88 determina. Aí, ah, qual é a nossa vontade? É, é fazer escândalo, é... É, mas aí a gente acaba saindo como errado, né? A gente está certo, é. mas acaba saindo como errado. É, Tiara, ainda nessa questão das políticas públicas, a gente tem notado, principalmente aqui em Recife, né, no centro de Recife, a presença de pessoas indígenas aqui. Né, hoje sabemos ser da etnia Aral é, Como é que tu enxerga isso? Tu Como indígena urbana, enxerga essa presença também de outros indígenas urbanos, na na capital e se o governo apoia como é subsidiado, se tu puder falar um pouco sobre isso agora. Então, desde 2014, né, porque a Venezuela está enfrentando, tá passando uma crise política, econômica e social, muitos venezuelanos indígenas e não indígenas, né, têm vindo ao Brasil pedir refúgio, pedir uma forma de asilo político. E é, muitos desses são indígenas. Né? Em relação a, aos Uarau, 65% é, de pessoas indígenas que vêm da Venezuela ao Brasil são da etnia Uarau. E aí, assim, é, essa população se encontra numa grave situação de vulnerabilidade social, né? muito presente em pedindo esmola, em semáforos. É, solicitando por empregos, porque, assim, é assim, essa população ela passou por um problema no seu território, né, de passar por um processo de reterritorialização, né, precisar ser deslocada do próprio território por empresas privadas e por empresas estatais. Então, essa população indígena já havia é, migrado para a capital da Venezuela, Caracas, e, diante dessa crise, é, viu uma oportunidade, é, uma possibilidade de melhora de vida migrando para o Brasil na esperança de traba trabalharem no comércio, né? Mas, infelizmente, o Brasil se encontra em um dos seus maiores índices e recordes de desemprego, né? E, infelizmente, essas pessoas estão, é, assim, se virando com a própria sorte, estão né? dependendo... É, quase que exclusivamente de doação, doação de roupas, de dinheiro, de comida, é, pedindo emprego. Não sei se alguma parte deles conseguem esses esses empregos temporários, né? O famoso bico, né? Assim, é uma situação bem complicada e os o aral eles estão distribuídos atualmente em todo o território brasileiro tem mais ou menos é, 75 cidades de, de todo o Brasil, nas cinco regiões brasileiras, que, que comunicaram né, ao Estado brasileiro ter, ter presença aral. E aí, assim, é, muitos, inclusive, têm até voltado para a Venezuela porque não estão contentes com, com, assim, com a atuação do Estado brasileiro, com as políticas de acolhimento. É, é, por parte do Estado brasileiro E assim, vamos pensar que Se os próprios indígenas brasileiros São rechaçados E sofrem muito preconceito Dentro do próprio país A gente deve imaginar que Para indígenas de, outra, de outro país né, Que além de indígenas Também vão ser vistos como imigrantes né, É ainda mais complicado né? E que aí, fora indígena Que aí tem toda essa ideia De que ah, o indígena só quer Receber do Estado, ainda por cima, eles carregam essa carga de imigrante, né? Nosso imigrante está aqui para roubar os nossos direitos. Só um adendo é que não vai ser o um imigrante europeu ou estadunidense, né? Ele vai ser o um refugiado mesmo, Sim. É, visto com. que ainda tem outra carga, não é? Meramente se fosse um imigrante italiano provavelmente estariam de braços abertos para recebê-lo, né? mas é um, Não, um refugiado indígena venezuelano. Se incomodam tanto com os indígenas brasileiros, quanto mais né, com indígenas que vêm com essa carga né, de imigrante, né, que é como você bem colocou mesmo, se fosse um imigrante italiano, todo mundo estava achando o máximo, estava oferecendo emprego. Né? E aí, assim, não interessa o que a pessoa sabe fazer, não interessa se a pessoa é um profissional qualificado, não. Ela é indígena e ainda por cima, né, é da Venezuela, né, que é um país que a sociedade brasileira demonstra muito preconceito, né, referente à crise né, que a Venezuela está passando e ao invés de acolher, não, pioram ainda mais uma situação que já tá difícil, né, de pessoas que assim, se viram obrigadas a sair do próprio país, né, tentar uma vida melhor e a própria sociedade acaba agravando ainda mais, infelizmente. É, bastante complicado, né. Tiara, eu gostaria de agradecer pelo, pelo debate, acho que a gente poderia passar bastante tempo aqui conversando sobre isso, que é apenas uma parcela de todo o debate que envolve a questão indígena no país. Bom, eu fico aqui, me despeço, né, e se você quiser deixar alguma mensagem, se despedir do pessoal e deixar alguma mensagem e falar o que espera para um futuro de indígenas urbanos, assim. Né? ver alguma melhoria, o que espera de ação e como pode ser esse futuro para nós. Então, já agradeço novamente eu ter sido convidada para esse evento, é, como você bem colocou, mesmo a gente tendo falado tanto, ainda tinha muito mais assunto, essa questão né, da pauta indígena é muito mais complexa, muito mais abrangente, né? E aí, assim, as minhas expectativas é que indígenas urbanos passem a ocupar cada vez mais espaços como esse e que é assim, a gente só pode ocupar esses espaços se a gente vê oportunidade, né? E aí, assim, eu quero ver indígenas urbanos é, ocupando espaços que histórica, histórica e socialmente foram negados por muito tempo. Eu quero ver professores universitários indígenas, eu quero ver jornalistas indígenas Sabe, eu quero a gente ocupando vários espaços e eu quero assim, a garantia né, a longo prazo que a gente vai ter a oportunidade. Né? E espaços como esse são bem importantes para dar visibilidade a essa necessidade. Porque assim, é, você bem colocou, né? Da dicotomia que há no Brasil, que ou você é branco ou você é negro automaticamente. E que não é assim. A gente precisa lembrar que a nossa população é bem mais plural do que apenas negros e brancos. Tem indígenas, né? por favor, não esqueçam da nossa existência, não nos mate no discurso. Há ciganos, a muçulmanos, a judeus, sabe, e assim, é, todas essas pessoas é, é, precisam reivindicar seus espaços e ocupar espaços historicamente negados, seria isso. Isso. Valeu Tiara, valeu todo mundo que ouviu até agora e tchau, tchau.